Amigos são poucos e escassos ao longo da vida. E esta é uma lição que eu duramente aprendi. Nós temos centenas de conhecidos, mas temos poucos amigos. Só um amigo vai sorrir e se emocionar com o sucesso de vocês. Os outros vão dizer, é, nossa, está meio exibido, né? Os outros vão se incomodar. Quem se incomoda não tolera o meu sucesso.